Olá, sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou vos ensinar a fazer as vossas próprias animações para colocarem no vosso site, no Facebook, no Instagram, o que vocês quiserem. E vamos criar animações tipo estas e é mesmo mesmo muito simples e se vocês estiverem interessados é só continuar a ver. As únicas coisas que nós vamos precisar é do nosso telemóvel e alguns objetos que vamos usar na animação e algum tipo de suporte para o nosso telemóvel. Como muitos de vocês não têm tripé, nós podemos criar um suporte muito, muito rapidamente. O que nós vamos fazer é colocar duas pilhas de livros e depois colocar um livro maior entre essas duas colunas de livros e depois colocar o nosso telemóvel por cima. E assim temos um suporte que fizemos em segundos e dá para colocar o nosso telemóvel e tirar as fotos muito, muito facilmente. Vocês também podem delimitar com fita cola. O espaço onde vocês se podem mover, para isso só precisamos de colocar um bocadinho de fita cola à frente da nossa câmara e quando deixarmos de ver essa fita cola já sabemos o limite da nossa área de trabalho, por isso façam um retângulozinho para saberem os espaços de filmagem e assim já temos mais ou menos uma ideia do espaço onde temos que filmar, os nossos objetos para aparecer têm que estar nesse retângulo e assim temos uma ideia muito melhor do espaço que nós temos para trabalhar. Depois vocês só precisam de começar a mover lentamente o vosso objeto e em cada movimento vocês clicam no telemóvel para tirar uma foto. E é tão simples quanto isso. Movem um bocadinho, tiram uma foto, movem mais um bocadinho e tiram outra foto. Quando vocês estiverem satisfeitos só precisam transformar essas imagens todas que vocês tiraram num único fecheiro e é isso que vamos fazer agora. Ok, agora que nós temos a animação completa, nós temos na nossa galeria hum, todas as imagens que queremos transformar em GIF. Vocês estão a ver estas todas. Agora nós vamos abrir a aplicação GIF Editor hum, e Maker. Não é uma aplicação muito bonita, mas funciona e é isso que interessa. Vamos clicar em fotos e vamos carregar em todas as nossas fotos. Até que eu te não e depois clicam na seta para a direita e ele vai selecionar todas as fotos e criar o gif agora vocês estão a ver que está muito muito lento por isso vamos clicar onde diz um segundo, um sec na, no canto superior direito vamos clicar lá e vamos, eu vou colocar mesmo toda à esquerda que fica 0,05 segundos e assim, se eu carregar no play, vai ficar muito mais rápido do que se eu clicar um segundo. Eu quero que seja muito fluido. E ok. Acho que gosto muito assim. Gosto de ver assim o GIF. Agora vocês podem modificar a qualidade. Eu quero que a qualidade seja no máximo. Por exemplo, se vocês quiserem colocar no Tumblr, tem que ser até 500 pixels. Por isso, nós podemos reduzir aqui. Mas, por exemplo, se vocês quiserem colocar no Instagram, convém que tenha muita qualidade. Eu vou deixar assim, então. E vou clicar outra vez para a direita. E vou esperar que o GIF faça. E aqui diz que vai demorar 6 minutos, por isso, como o YouTube é mágico, daqui a 1 um segundo para vocês vai estar completo. <risos> Acho que é Ok, eu gostei mesmo muito. O nosso GIF foi para a pasta GIF Maker. para vê-lo é só carregar lá, mas agora, imaginem, se vocês quiserem colocar este GIF no vosso site, no, no Facebook ou algo assim, vocês já têm isto preparado, é um GIF, funciona perfeitamente, mas imaginem que vocês querem pôr no Insta Stories ou até mesmo no vosso Instagram, nós temos que transformar este GIF em MP4. E isso é muito simples, por isso, vamos agora ao Chrome ou a algum browser que vocês tenham no vosso telemóvel e vamos abrir a página Cloud Convert. Eu vou colocar o link em baixo na descrição e agora vamos clicar em selecionar ficheiros, select files e vamos carregar em documentos. Vamos agora à pasta gif maker, que é onde está o nosso gif, vamos clicar e vamos clicar em mp4, já está. E vou clicar em Start Conversion, que é o último botão, o botão vermelho. Isto é relativamente rápido, não é como o GIF, que demora um bocadinho mais de tempo, mas faz todo o trabalho para nós e é gratuitamente para não o problema nenhum. Esse vai demorar só mais uns segundos e está pronto. Agora vamos clicar no botão verde, o botão Downloads, e ele vai transferir para o nosso telemóvel. Ok, vamos clicar em abrir e vamos clicar em vídeo, ok, e vamos ver como é que ficou, ficou perfeito, ok, estamos? Então já temos agora o nosso vídeo e o que vou fazer para vos mostrar que funciona, vou ao meu Instagram e vou ao meu Insta Stories. se vocês puxarem o dedo para cima vocês veem já o vosso vídeo aqui no último lugar, ok, e agora vocês claro que vocês podem colocar o efeito que vocês quiserem e ser é com vocês e acho que é muito engraçado fazer as vossas próprias animações eu também criei estas para vos mostrar outras possibilidades e espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo ah e não se esqueçam de subscrever